É acabou, cara. Tem problema, o cara até até morre por causa disso, cara, dependendo da poada. né? Não Exatamente. tô querendo forçar a situação, mas eu, eu conheci ele, eu sei o que aquilo significou para ele e para a família dele, né? Foi assim um sonho mesmo, cara, um sonho aquela coisa. E né, Ele sabe? foi qual? Ele foi por agência, Adriano? como é que ele foi? Ele foi por agência, ele contratou a agência para ajudar é. ele, né? É, porque sozinho também, como a gente já falou Não, aqui, foi coisa né, Igual né? Igual falou, um mochilão. Uma viagem que você até consegue se planejar sozinho mas agora ir para Disney, essas coisas que envolvem agora pelo hotel, translado. Puta, é mas fácil. Disney fechar é a agência pura, mesmo. É. Disney é logística pura. Disney é logística pura. É até bacana de eu pegar um gancho com um serviço que eu tenho na agência que se chama Gratuitrip. Todas as viagens com apenas um destino eu faço de uma forma gratuita. É literalmente para ajudar. Eu não coloco um real em cima.